O Bitcoin não consegue segurar a casa dos 20 mil dólares e a SP500 perdeu a região dos 3.800 pontos. Hoje é o último dia do mês e tem algo aqui importante que jamais aconteceu na história do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então, bora lá! Mercados apreensivos, galera. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Por que, que o Bitcoin não para de cair? Eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Muito importante mesmo. E também, pessoal, aqui na descrição, comentário fixado, vou deixar os links das principais corretoras que eu estou usando com bônus. tá? Então, são mais de 11 mil dólares de bônus aqui. Tá? A PrimeSVT está dando 7% aqui de bônus de depósito usando o cupom Andréfault 7 tá? Lembrando que eles também têm aqui uh, o copy trade neles, que é muito bom. Eu vou fazer alguns vídeos aqui ao longo aí da, dos próximos... Uh, nos próximos dias aí sobre isso também, tá? Vale muito a pena. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O que tá acontecendo com o Bitcoin, pessoal, porque olha só, tá incrível isso aqui, né? O que, que tá rolando, né? O Bitcoin não consegue segurar a região dos 20 mil dólares, tá aqui agora cotado na região dos 19 mil dólares, galera. E olha só, a gente tá aqui no RSI. Num nível também, aqui ó. No nível tá, não é, não é sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, não. Tem algo mais importante acontecendo ainda, mas tudo que o Bitcoin tá fazendo aqui agora, ele um, na verdade jamais fez na história, tá pessoal? Tem algo bem diferente aqui nesse momento. A gente tá numa, numa crise aí bem complicada, tá? Então, olha só, o Bitcoin tá numa região do RC que ele, na verdade, aqui no mensal, tá? Ele. Jamais aqui pessoal chegou tá no mensal nessa nessa região do RSI aqui na região de 40 tá então o, o mensal do, do Bitcoin sempre fica em regiões acima aqui da região dos 42 mais ou menos e aqui agora está uma região do, do, do mensal bem complicado tá vamos ver como vai ser o fechamento aqui uh, de hoje tá esse candle aqui tá bizarro né candle extremamente vermelho tá um negócio uh, muito doido. e a gente está aqui agora né re retestando essas regiões Uh, essas regiões aqui do, do, do topo anterior. Né? E o suporte mensal que a gente tem aqui, fechamento de candle, é essa região aqui dos 13.800. Depois só aqui, né pessoal, na região dos 10.600. Tá? Mas a região dos 13.600 eu tô bastante de olho, conforme eu comentei para vocês. Tá? A gente tem alguns alvos de bandeira, também tem os, o ponto de liquidação ali da Celsius, que eu acho que o mercado pode vir pegar. Tá? Uh, honestamente, para mim, eu acharia um pouco... Um... Um pouco demais o Bitcoin pegar isso aqui agora, tá, galera? Mas, enfim, tudo pode acontecer no mercado. Fiquem de olho nessas regiões aí. Eu tenho horas de compras lá na região dos 3.600 esperando para poder aproveitar aí essa promoção do Bitcoin, tá? E eu acredito que isso aqui, sim, é, a gente pode até setembro aí, vou mostrar para vocês aí porque ao longo dos próximos vídeos, até setembro a gente pode ter uma grande oportunidade de compra pro Bitcoin, tá, galera? Eu acho que... É... Eu vejo isso aqui com uma importância enorme, tá? Eu estou acumulando bitcoin, como assim, estou com mais bitcoin aí que do que iniciei, né? Esse boom aqui, para mim isso aí é, é, é muito importante, tá? Para mim o que me interessa é, é isso, acumular cum, mais bitcoin, porque ah, moedas fiat vocês vão ver, eu vou fazer conteúdo sobre isso, eu até eu penso em gravar algum conteúdo aí explicando por que, que eu acredito que o bitcoin vai ser, vai revolucionar aí, né? O, o, o que a gente tem hoje. Né, esses problemas todos estão acontecendo, essas crises acontecem devido à moeda ficha, tá? Mas não vou entrar nesse assunto aqui agora, vou entrar depois. Tá? Então, semanal, pessoal, vamos dar maneira aqui no gráfico semanal, voltando aqui agora. A gente não buscou aqui alvos né, do, do semanal, mas aqui a gente está aqui no fechamento semanal também, retestando um, um, uma região importante aqui, ó, a região 18.900 aqui, mais ou um, menos, deixa eu ver quando é que foi fechamento aqui desses, desses candles aqui nesse topo anterior, foi fechamento do candle aqui for mil e Deixa eu ver aqui o fechamento aqui, ó. Ah, peraí abertura. Aqui, ó, 19.900, esse aqui é abertura e fechamento desse aqui foi desse que foi mil 18.900, tá? Então 18.950 é uma região importante, tá? 18.900 aqui vou botar assim. É uma região importante, por isso que o Bitcoin está segurando aqui agora nessa região dos 19 mil, tá, galera? A gente tem fechamento de importantes históricos para o Bitcoin, tá? Aqui no RSI também, olha só que doido isso aqui. O Bitcoin está fazendo aqui no RSI também algo que ele jamais fez. Ele está aqui numa região do RSI nos 25, tá, galera? Aqui tirando 2012, que foi no começo aqui, 2011, né? É, aqui nessa história toda do Bitcoin ele jamais chegou aqui, ó. Tá? Realmente que foi no começo mesmo, né? Ele estava praticamente iniciando a história aqui. Ele está, praticamente, voltando para essa região do RSI aqui, da, do, lá de 2011, né, galera? Então, praticamente, praticamente, uma região que o Bitcoin jamais viu aí, na minha opinião, tá? É, outra coisa aqui também que eu quero mostrar para vocês que é importante, tá? Então, essa região 19 mil é importante segurar aqui agora, até os regiões dos É bem importante a gente fechar a semana acima disso aí, Tá? É, e o mensal conseguir fechar acima dos 19 mil, galera, senão fica complicado, tá bom? Vamos acompanhar aqui agora, eu acho que esses níveis são, são extremamente importantes, na minha opinião aí, tá? E outro gráfico que eu acho que é importante vocês verem aqui também, esse gráfico aqui, ó, mostrando que o Bitcoin agora com o fechamento do mês, tá? ele fechando o mês abaixo da região dos, dos 22 mil dólares, vai ser o primeiro mês na história que o Bitcoin vai fechar abaixo da média de 200 semanas tá, é, 200 semanas aqui, tá, então, incrível o que tá acontecendo com o Bitcoin aqui, tá, realmente, inc extremamente incrível, eu acho que agora o, o suporte que a gente tem mais importante aí são fechamentos dos candles semanais e mensais, conforme eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, tá, eu acho que isso é uh, bem importante, tá saindo aqui agora, né, calendário econômico aqui do investe.com, tá saindo aqui os, os dados daqui a pouquinho, tá, tá saindo daqui a pouquinho, em, em menos de 10 minutos aqui saindo os dados da... Da... importantes aqui que vão impactar que se o Fed vai pegar mais pesado ou não na taxa de juros, tá, galera? Então, fiquem de olho aqui, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Sobre esses pontos aqui importantes, a gente ficar de olho também, tá? E agora, vamos olhar no curto prazo o que tá acontecendo com o Bitcoin, pessoal, tá? E... E vamos ver o que a gente pode esperar aqui agora. Tá? O motivo disso aqui está acontecendo, né? por que, que o Bitcoin está caindo né? e as pequenas perdendo essa região dos 3.800 pontos, é porque o índice do dólar aqui, a gente está vendo ele é, disparar. né Disparando o índice do dólar, vocês conhecem aqui, estou fazendo análise do índice do dólar aqui no meu canal há muito tempo. E a gente montou um suporte nessa linha amarela aqui, nessa danada dessa linha amarela que eu venho falando para vocês tempão aqui. Né? E, e a gente montou um suporte aqui, galera. Tá? E essa linha, região, por que essa região é importante? O gráfico semanal aqui, ó, a gente pode ver que, essa região, essa linha amarela aqui, a gente tem uh, o... Aqui eu puxei, puxei até gráficos no diário, tá? mas eu vou pegar o semanal para mostrar para vocês. São regiões aqui de resistência e suporte para o índice do dólar, dólar. Tá? Eu peguei, no caso, no diário e no 4 horas, a melhor, melhor região. Então, a gente está montando aqui agora uma, essa região que foi uma, uma pequena resistência. Né? A gente está montando agora um suporte nessa região, galera. Isso é preocupante porque a gente pode pegar esse canal aqui ó o topo desse canal para o índice do dólar tá né, subindo forte aqui né obviamente isso aqui levaria um sp pequenos cair muito mais né os mercados caírem mais é, então galera vai ser importante aí agora a, a próxima as próximas falas do, do, do Jerome Powell. aí, né eu acho que é realmente está na uma única aí mas Galera, quem entendeu o dólar, quem entendeu o dólar de fato aí vai ver. Eu tô chegando, isso assim que é uma promoção enorme para mim, tá? Uma oportunidade enorme de comprar Bitcoin muito barato, tá? É realmente eu... eu é honestamente, várias pessoas que eu conheço também que estão nesse mercado aí, não estavam esperando comprar Bitcoin nessa, nessa faixa de preço, tá? Então, por ser importante, você sempre quer uh, caixa aí, tá? E, e se Bitcoin bater na região lá dos 13.600, vou estar tá comprando mais e vou ter caixa para comprar mais abaixo se tiver essa oportunidade, galera. Tá? para mim, eu vou fazer outros vídeos pra vocês aqui explicando por que que é, algumas pessoas até me chamam de louco porque está tão exposto o Bitcoin, né André? Na verdade, é, eu acredito realmente que o Bitcoin é, é, vai mudar o mundo, galera. Tá? Eu vou mostrar para vocês porque nas próximas vídeos aí sobre esse assunto. tá? Então, é, esse é o motivo dessa queda toda aqui agora. Vamos puxar aqui no curto prazo, então, o Bitcoin aqui que a gente pode olhar, se tem alguma região de suporte importante aqui que a gente pode acompanhar. Puxar primeiro aqui o 4 horas, né, galera? Então, estamos segurando aqui nos 19 mil, ó, 19 mil dólares segurando por causa dos fechamentos do, da, da, que eu falei pra vocês da região. Até a gente ver que a gente pegou esse, essa linha aqui, ó. Pegamos aqui nos 18.900 ó. A gente pegou essa sombra aqui dos 18.90, tá, galera? Então, aqui é um suporte importante, né? Um suporte importante do Bitcoin segurar, fechamentos aí da. Semanal e mensal extremamente importantes, tá? Eu acho que se a gente começar a formar aqui uma bandeira também de, de baixa, a gente pegando essa, esse mesmo ângulo dessa linha aqui, acho que pode colocar aqui, é uma região que a gente tá tendo aqui, ó, uma região próxima de suporte aqui no fechamento desses candles de 4 horas, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, a gente pode fazer a mesma, a mesma angulação, que uma angulação que o Bitcoin costuma fazer, tá? Então seria importante segurar essa região aqui dos, dos uh, 18.900, seria muito importante, tá, galera? Acho que é uma região aqui que eu tô de olho, tá, pra gente segurar. E mas vamos acompanhar o índice dólar, porque isso aqui vai ser complicado, tá, galera? Se aqui começar a disparar, não tem o que segurar, tá? O motivo do Bitcoin não segurar é realmente o índice dólar que tá extremamente aí complicado, tá bom, galera? Então é isso, pra mim é, tá sendo uma oportunidade incrível, tá? Eu acho que é realmente tá, tá demais, tá? Aqui no semanal a gente pode ver também o índice dólar fazendo também uma querendo fazer aqui uma divergência também bearish, tá, pessoal? Então fica de olho nisso aqui, ó, tá? Fechamento semanal do índice do dólar. A gente fazendo um topo ascendente com fundo uh, com topos descendentes aqui no RSI. Tá, então vamos acompanhar, beleza? E está numa região super importante de suporte para o Bitcoin aqui, a região até a região dos 8.900 dólares. Tá bom? Então é isso, galera. Tá, acho que não tem mais nada que eu posso falar para vocês aqui. Os indicadores de sentimento uh, estão aqui numa região. Uh, a gente teve boas liquidações aqui agora, nessas, nessas faixas aqui dos 18.900, tá? Com bastante venda aqui é mercado também, tá? Então isso aqui gera oportunidade para fazer comprinhas aí, tá, galera? Mas, na minha opinião, tem que tomar cuidado, botar o stop no último fundo, na região aqui abaixo dos, dos 8.900, porque a gente pode vir, vir, mais, vir mais lenha para o Bitcoin aqui, que está saindo os dados aqui agora. Vamos dar uma olhadinha nesses dados aqui, acho que até saiu. Vamos dar um, um refresh aqui nessa página, da invest.com. Vai aparecer aqui esses anúncios aqui todos, aqui agora de novo. Vai, vai aparecer. Vamos olhar aqui, então. Cadê aqui? Um... ó saiu aqui pessoal tá saiu é... vamos ver aqui ó pa parece que os parece que saiu dentro do esperado aqui O núcleo, núcleo de preços PCE saiu dentro do esperado tá deixa eu ver aqui um... caras na verdade então não foi não foi ruim aqui na verdade esses esses esses uh, sinais aqui tá acho que todos os sinais foram, foram... É, na verdade, que a média de, de pedidos de seguro desemprego de quatro semanas deu aumentada, tá? Então realmente isso aqui foi ruim, tá? Esticador foi ruim aqui, na minha opinião. É... Gastos pessoais mensais aqui, eu acho que, na verdade, aqui foi, foi, foi até, de certa forma, bom aqui, tá? Menor que esperado, ó, bom sinal. Aqui também foi menor que esperado. Então, aqui está, deixa eu ver mais ou menos aqui, é, aqui foi melhor foi que esperado, então tudo que está vermelhinho aqui foi melhor que esperado, tá, pessoal? Então, eu acho que os indicadores não foram ruins, tá? e o Bitcoin está na região importante de suporte aí, tá? Acho que vale a pena buscar entradas ali, stop na região dos 8.900, vamos ver o que vai dar aqui com o Bitcoin. É... E é isso, galera. Qualquer update aí eu vou mostrar para vocês, eu vou, vou atualizando vocês. Eu vou deixar também a live aqui no canal rodando, tá? A live aqui perpétua com os principais indicadores e vou atualizar esses gráficos para vocês também à medida do possível aí, tá bom? Então esqueça de deixar aquele like para apoiar e a gente se vê aí para uma próxima. Qualquer novidade eu volto a qualquer momento. Valeu!